De maloqueiro bate na sua do pé. Tô correndo de problema, que é problema, não Eu não quero mais ter isso, mas isso me persegue. Tem uns bosta na minha vida que não vale tá o tal, Mas como que eu te falo que a vida é assim? O mundo gira, mas não muda as pessoas. Eu vou falar pra você que eu sou o Joãozinho. E eu não vou me preocupar com coisa vou Momentos de raiva não salvam pessoas. Momentos tristes se passam pelas boas Máscaras se renovam, são sempre novas. pessoas são pessoas, não importam as horas Estou contando o tempo pra você ver no que vai dar Já fui de embalo no momento e hoje eu não vou estar. Me procurar no movimento, quem sabe vai me achar Isso aqui é que um oferecimento de uma mente blindada De uma mente blindada de uma mente blindada, corpo, mente e alma Fico Se você ronca demais, vou ter que tirar minha arma Fica avisado, cara, oito bala, ponta outra Cabeça tão um, um tá carro. outro dentro carregador Coração de maloqueiro, bate na sua do pé Tô correndo de problema, que é problema, você Eu não quero mais ter isso, mas isso me persegue Tem uns bosta na minha vida que não vale, eu tá no céu. Dinheiro contado, vou mandar pro contador Paga os funcionários direitinho. A da gangue dominou zero A verdade é que não vejo mais nenhum desses bosta. Tenta me ver, vai ouvir falar do JV. Tempos de crise só me fizeram crescer. Jogador X perdido na Champions League. Com esse trap na que é impossível perder. Dia a dias de chuva vai vir, o sol depois vai limpar. Já te pedi os swings, você também terá. A vida é assim, um foco é ser feliz. Um dia após o outro sei que eu posso conquistar. 39, 7, então tô tentando gravar uma música aqui E tá esquecendo a fase ruim Acho que você vai voltar a brilhar Como todas as vezes sabe?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 não importam as horas Pessoas são pessoas, não importam as horas Pessoas são pessoas Deus abençoe dia de hoje e dia de amanhã Que a fé nunca cape pra quem tem fé